Para cada dano, um sinal de esperança. Para cada desafio, uma oportunidade. Para cada dificuldade, uma nova chance. E para todo conflito, uma solução. Conte com a Justiça do Trabalho para encerrar seu processo. Semana Nacional da Conciliação e Execução Trabalhista 2021. Cada solução, um recomeço.